Oi pessoal, tudo beleza? Prazer, eu me chamo Lucas, tô gravando esse vídeo para trazer o meu depoimento sobre o Detox Vitanatos. Se você quer saber se ele funciona, se ele realmente é bom ou se é balela, fica comigo até o fim desse vídeo, porque eu tenho dois avisos e eu garanto que você vai gostar do segundo aviso, porque é uma coisa boa, então fica comigo até o fim desse vídeo. Pessoal, há exatamente três meses atrás eu tava sofrendo com o sobrepeso e estava prejudicando muito a minha saúde tava afetando muito uh, a minha vida e, cara, eu tava entrando em depressão por conta do peso. Muitas pessoas zombavam de mim e isso estava me machucando demais. Mas eu resolvi dar a volta por cima e procurei na internet produtos que me ajudassem. Tentei fazer dieta, academia, nutricionista e nada estava dando certo. Até eu ter encontrado detox e tonados. Então, entrei lá no site oficial, adquiri o produto, chegou na minha casa com 13 dias estou usando há, há três meses comprei cinco meses de tratamento e cara posso garantir para você com três meses de tratamento já perdi 32 quilos. e cara foi uma coisa que mudou a minha vida porque eu era muito gordo muito muito gordo eu tô só borrando meu rosto por motivo de vergonha mesmo tá mas cara é um dos melhores produtos que eu já comprei na minha vida e tipo, em uma semana de uso, você já vai perceber uma perda de quilo ali. Você pode perder até 11 quilos em uma semana. Então sim, o Detox Ethanatos funciona e é o melhor produto para você emagrecer, tá bom? Para você que quer emagrecer, o Detox Ethanatos é ótimo. Prometi a você dois avisos. E o primeiro é que você tem que comprar o Detox Ethanatos no site oficial, tá bom? Não compre o Mercado Livre OLX, porque você, vai, você só vai estar tá perdendo seu dinheiro. E, tipo, ninguém quer perder dinheiro nem prejudicar a saúde, né? Porque você só vai estar tá recebendo produtos falsos. E o segundo é que é uma coisa boa. O detox de está com uma amostra grátis, onde você passa um mês usando o um produto de graça. Você adquire a sua amostra grátis lá, que eu vou deixar aqui embaixo o link de onde você vai adquirir a amostra grátis, tá bom? Lembrando que o link do site oficial para você não tomar nenhum golpe tá aqui na descrição. Então adquira lá no site oficial o seu Detox Vitonatos. E aqui embaixo também está o link da amostra grátis. Você faz o uso e se você gostar você comprou de 3 meses ou 5 meses de tratamento. Eu comprei o de 5 meses de tratamento porque eu era muito gordo. E cara, hoje eu só tenho a agradecer o Detox Vitonatos. Então o Detox Vitonatos funciona assim, tá bom? Pode adquirir que ele funciona.